Recheio, então eu normalmente eu espero aqui assim nessa parte de baixo aqui, assim, tá vendo? Que eu sei que só tem massa. O sereiro é o quê? 96 graus.